Olá! Você já teve medo durante a gestação ou nos primeiros meses de vida do seu bebê? Esses medos atrapalham né, a relação dos pais com os filhos. Isso é muito comum. Para falar um pouquinho desse assunto, a Baby está convidando e vai falar aqui com o Leonardo Veloso. Ele é o autor do blog Pai para Pais. Vocês já ouviram falar? Ele é um especialista em relação a esse assunto. Tudo bem, Abilene, que bom estar aqui com você, é um prazer grande falar para a sua audiência, porque esse medo de realmente que as mamães têm, até os papais hoje, né? nesse período da gravidez, e até nos primeiros meses, é bastante comum. E legal você dar a oportunidade para a gente poder falar aqui um pouquinho dele. Obrigado. Isso, então... Conta aqui pra gente, como é que foi isso, né? Da onde que surgiu, como é que aconteceu esse trabalho seu com os pais, com as mães? Como é que você aprimorou esse trabalho em relação dos pais com os filhos? Ah, legal. Eu comecei, Bilene, eu sempre tive o sonho de ser pai. Né? Então, quando eu fiquei sabendo, meu filho chama Miguel, quando eu fiquei sabendo do nascimento do Miguel, eu procurei tudo quanto era livro, tudo quanto era... Tudo que falava sobre gravidez e sobre filhos, eu fazia, como diz, montei até um powerpoint para, na época, para os meus sogros, para apresentar para eles como é que seria esse período da gravidez, dos primeiros meses com o Miguel. Então eu sempre estudei muito para isso. Quando o Miguel ficou um pouco maior, eu percebi que eu tomava algumas atitudes com o Miguel, eu tinha alguns comportamentos que não eram meus que eu já tinha evoluído em relação a eles, por exemplo, no meu trabalho, ou com os meus amigos, e com o Miguel eu repetia padrões que eu tinha. Então, às vezes, eu ia, por exemplo, colocar ele Sim. de castigo, eu gritava, ou eu pegava ele com força no braço, quer dizer, eu repetia coisas que eu tinha vivido. E eu, e eu sabia que isso não, não ia dar o resultado que eu queria. Eu já havia evoluído com isso em outros aspectos da minha vida. E aí, buscando toda uma formação específica para isso, eu... Conseguir desenvolver algumas técnicas e ferramentas para orientar e ajudar os papais que também percebem que precisam de um outro jeito para descobrir uma nova relação com seus filhos. Ali, com centenas de mamães, né? e escuto inúmeros relatos todos os dias. São muitas dúvidas nesse primeiro momento né? da chegada da criança. E assim, eu queria ouvir de você. Quais são os principais medos que você já identificou com essas mamães e com esses papais? É, Bilene, tem muitos papais que inclusive me procuram é, e, e acompanham o, o blog, tem papais de filhos que realmente ainda não nasceram, ainda estão no período de gestação. E no período de gestação, é, muitos pais acreditam que ah, quando meu filho nascer, que eu vou descobrir, que eu vou ver. Não, é justamente nesse período de gestação que a gente pode se preparar melhor para ser pai ou mãe. E a gente faz isso em outros aspectos, por exemplo, no, a mamãe quando fica grávida nos aspectos físicos, ela vai ao médico, ela se prepara, ela toma determinados suplementos, ela até muda os exercícios, muitas vezes, é, das atividades físicas. E o aspecto emocional, que é alterado diretamente, até de forma física, pela alteração dos hormônios, muitas vezes não se prepara às vezes não vai se preparar para um novo ser que vai chegar, para um, no... um universo novo que vai acontecer dentro da família. E nesse período, quer dizer, a mãe está tendo essas alterações e o pai precisa acompanhar e entender, receber isso dela. E o que acontece muitas vezes é negar. Ah, deixa de ser boba, não é assim. Ou, né, ou a mãe, no período desse, ela fica com medo, ah, como é que vai ser? Como é que eu vou criar esse filho? E a gente, às vezes, não tem condição, ou... Eu não sei se isso vai ser bom para ele, ou até outros medos mais comuns, tá, Guilherme? Tipo, a amamentação: como é que vai ser a hora do parto, a própria anestesia. Ah, eu tenho medo, vou sentir muita dor. Tudo isso são medos que foram desenvolvidos e que, a gente, e que muitas vezes a gente não se prepara para eles. E, e se a gente não se prepara, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, quando os nossos filhos nascem, a gente acaba passando todas essas inseguran inseguranças nesse processo, o que acaba gerando mais e mais comportamentos que a gente não gostaria que nossos filhos tivessem. Isso é verdade, Léo. Nossa, isso é muito comum mesmo. Assim, são muitas coisas novas na vida da família, né? Assim, desde coisas básicas, como o que é importante para montar um enxoval, às vezes a reforma de um quarto, eu vejo muita gente que às vezes precisa se mudar para ter um espaço para estar colocando esse bebê. Assim, vem tanta coisa da logística, emocional, financeira, é realmente muita mudança. Compromete muito a família como um todo. E se a gente parar para pensar, é um período muito curto, né? Assim, às vezes a mãe descobre, já está com um, dois meses de gestação. Nesses sete meses restantes, são sete meses muito tensos, né? Exame para fazer com muita frequência, é muita coisa acontecendo numa velocidade. E assim, você vendo o reloginho lá, né? Contando, o tempo tá acabando, eu já tô pronta. Eu, será que eu vou dar conta de dar o primeiro banho? Não, eu vejo assim muito muitos, muitas dúvidas é. mesmo, né? Isso é muito verdade mesmo. Eu tenho relatos assim, de clientes que, graças a Deus, é, o medo às vezes chega a ser bem maior do que na realidade vai ser, né? Porque eu acho que vem o lado Sim. do instinto também. Que por mais que você tenha medo, aquilo desabrocha, né? Naturalmente, Isso. e muita coisa acontece. Mas outras não, Eu acho que tem aumentado muito os casos de depressão pós-parto, muita coisa tem acontecido em função das pessoas estarem sob uma pressão muito grande. A própria sociedade, ah, hoje. É, condena um parto de cesárea, só pode ser Sim, parto é. natural, são tantas dúvidas, às vezes as pessoas não conseguem nem falar sobre o assunto, porque tem um tanto de gente para estar tá ali crucificando a decisão que essa mãe é isso, é isso. Né, e essa família vai ter, não é mesmo? É isso assim, daí, é é acontece isso. muito, Bilene, desculpa, pode falar. Não, e assim, você tem relatos, as pessoas se abrem com você, contam esses medos. Até na sua realidade, do seu momento, como é que foi essas decisões, assim, foram tranquilas? Ou vocês pensaram muito para saber o tipo de parto, para todas as dúvidas normais? É, isso daí acontece, a Belenia, acontece com todo mundo, com, né, com as mães, com os futuros papais. E assim, igual você falou, é muito legal isso daí, que você disse que é a questão do instinto. Quer dizer, muitas vezes, de forma instintiva, vai ali e consegue resolver e fazer. É fato que todo mundo vai conseguir desenvolver isso. A questão é o quanto que isso pode ser desenvolvido de uma forma mais saudável, mais tranquila, para que a mãe e o pai possam ter mais segurança daquilo que eles estão fazendo. E assim, para uma analogia simples, é igual no trabalho, quando você está preparado para fazer algum... Algum, alguma tarefa, alguma, uma reunião mesmo que você vai, e quando você não está, quando você é pego de surpresa. Quer dizer, o resultado é diferente. Você dá conta de fazer, mas o resultado é diferente. Então quer dizer, tudo que envolve o medo das mamães, e até dos papais também, que têm participado muito mais desse processo, e devem participar porque também é o um processo deles, a questão do medo está relacionada a isso, a falta de preparo. Então esse trabalho que eu tenho feito com eles, até nas sessões de atendimento, é, justamente para prepará-los para isso. Como superar esse medo? Que esse medo Glenn, muitas vezes veio, sabe da onde? Da época deles de criança, da fase deles que formaram a personalidade, quer dizer, alguma coisa que a gente pode mudar ali que isso altera todo o comportamento deles para frente, onde eles vão receber essa criança de uma forma muito mais tranquila. E você mesmo que está aí com essas mamães em período de gestação, faz todo esse trabalho com elas, Deve perceber muito isso, entendeu? E deve aconselhá-las também de várias formas. E isso já muda, dá mais segurança. Quer dizer, na hora que ela tem mais segurança, ela passa mais segurança pro filho. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, não é a relação ali é muito mais emocional, de sentimento, de estar tá junto, de transmitir a energia adequada ali do que de falar alguma coisa, porque ela dificilmente vai entender a criança nesse momento. Então, se a mãe está insegura e quer que a criança faça algo que ela precisa se sentir segura, ela não vai. Do tipo mamar, né? amamentação, foi um negócio que eu passei, que você perguntou. Amamentação, quer dizer, quando a mãe está insegura, muitas vezes, ali até o fisiológico mesmo, não funciona. Não saiu leite, fica será que ele está alimentando, não está, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Se você tem segurança disso e está empoderada de que tudo vai dar certo, de coisa vai acontecer, lógico, transformando comportamentos anteriores, né? não é só o fato de a gente pensar positivo que vai acontecer, apesar de ser um primeiro caminho. Ela tem segurança, ela passa segurança para o filho, que recebe aquilo tudo também de uma forma muito mais tranquila. Tem uma gravidez tranquila. Por isso que a gente vê muitos casos assim, né? ah minha gravidez foi tão tranquila, isso aconteceu de tanta porque ela estava preparada para isso. Ela se preparou para esse momento. Né? Que é o que você é. falou que você vê muito, né? Muitas mães que não se preparam e quando acontece vão levando, né? Até de forma muitas vezes instintiva. Vai levando, mas qual é o resultado disso depois? É, eu sempre falo, né, é, nasceu uma mãe, nasceu um sentimento de culpa, nasceu vários medos, vem junto, tá? faz parte do pacote. Porque você tem os medos dos primeiros meses, depois do segundo trimestre, do trimestre, você vai ter medos a vida Sim. inteira, né? E assim, não que seu filho esteja adulto, que isso você ainda esteja livre dele. né? Os é, medos sei. vão mudando, mas a gente está sempre com muitas dúvidas, se a gente está no caminho certo, se a gente fez as escolhas corretas, é difícil mesmo, né? A gente vê que é, acompanha. E se a gente tem uma ajuda, né, que vai é, é, contribuindo para a gente ir superando, descobrindo que a gente pelo menos está buscando o caminho certo, isso é bom demais, né? Exatamente. Qual a ferramenta que você indica? Quais são as sugestões que você tem para essas famílias? Elas começarem a pensar em como superar esses medos. Bem, de forma prática e rápida, como uma orientação para todas as mamães papais que estão te vendo, é realmente buscar, por exemplo, igual eu, eu montei o blog justamente para isso, para passar para eles conceitos iniciais, para que eles possam ter um despertar e falar nossa, realmente, se eu fizer isso, eu vou estar tá proporcionando uma educação, eu vou estar tá criando uma nova relação com meu filho. Você disse dessa questão da culpa. Os pais hoje em dia, eles se sentem muito culpados porque eles trabalham fora, eles não têm aquele tempo que muitas vezes eles tiveram dos pais deles. Né? Tudo bem, como é que esse tempo foi utilizado é outra história, mas eles se sentem nessa culpa, às vezes fica muito tempo na creche, ou com a babá, ou com a avó. E quando eu chegar, aí às vezes eu tenho que educar esse filho. Na hora que eu vou educar, o que eu faço? Eu sou muito permissivo, porque eu não quero contrariar. É o momento que eu estou ali com ele, imagina se eu vou criar ali um confronto algo do tipo é pior. Então, quer dizer, os pais pensam assim hoje. E não, não é isso que vai criar uma relação duradoura entre eles. Então, para isso, tem uma série de ferramentas, algumas que eu até desenvolvi por meio do coaching, da programação neurolinguística, de experiências que eu tive também, e que eu tenho como pai, e que podem ser aplicadas para eles. Tem diversas ferramentas lá no blog, para trabalhar com medo, por exemplo, a gente pode é, ver identificar qual que é o medo, onde que ele surgiu, e reprogramar isso. Para, em vez de ser um medo, que o medo, muitas vezes, vem de uma crença limitadora que a gente tem. Transformar isso numa crença potencializadora, em algo que vai te potencializar. Uma dica rápida, por exemplo, tem mamães que têm medo, por incrível que pareça, da, da injeção, de como que vai ser, como é que vai ser a anestesia e tudo mais tal. Quer dizer, porque foca na parte negativa, que é a injeção, a dor. As pessoas têm essa tendência de fugir da dor, enquanto a gente pode ir ao encontro do prazer. Quer dizer, mas fala, Léo, que alegria que tem tomar uma anestesia. Poxa, imagina se não tivesse anestesia. Quanto que iria doer? Quer dizer, a anestesia te traz benefício, te traz conforto, ela te traz ali uma situação onde você vai estar mais tranquila, mais segura. E a gente pode até ir mais a fundo e descobrir de onde que veio esse medo da injeção. E reprogramar isso para que ela possa ter, um, por exemplo, nesse período específico né, que vai fazer ali, o parto ela possa se sentir muito mais segura em relação a tudo que vai acontecer. Então, são várias as orientações, os pais têm visto, eu acredito que a gente vai poder passar muito mais para elas aqui também juntos, de técnicas e dicas práticas, de como elas podem reverter isso e se sentir mais seguras nesse momento e passar essa segurança para a relação que ela vai ter com o filho dela também. É verdade. É, eu tenho acompanhado né, o seu blog, seu canal, Coloque aqui para as pessoas, porque tem tanta informação boa lá no seu canal. Para quem estiver assistindo, tem esse vídeo que a gente está fazendo, mas tem muitos outros materiais. Então, deixa aqui para o pessoal te acompanhar e lá ver onde é que né, te acha, quais são as dicas que você tem lá para todas as cidades. Tem muita coisa boa para contribuir com as famílias. Conta aqui pra gente. Tá, legal. É, tá aqui embaixo já, né? Aqui no ww.dipaaiprapais.com.br. Tem o um canal do YouTube, tem mais de 25 vídeos lá falando sobre o assunto, muitas coisas. Coisas que às vezes a família, né? Eu atendo pais, às vezes, com crianças de 8 anos, e eu vou discutir com eles, por exemplo, os valores. Quais são os valores daquela família? Porque os valores levam a gente às regras. Né? E às vezes os pais estão discutindo os valores pela primeira vez. Você imagina qual que era a confusão na cabeça da criança, então, se os pais hoje estão entendendo, aí a criança ficou 8 anos, então tem muitas técnicas, muitas coisas que dão para serem aplicadas, tem o canal do YouTube, tem o Facebook, o Instagram, está tudo como o blog de pai para pais, e a gente vai continuar esse trabalho junto aqui, eu tenho certeza, a demanda dos papais e mamães vai ser muito grande, para que a gente possa dar mais dicas específicas sobre essa, esse momento da, do parto, por exemplo, os medos relacionados a ele, os medos nos primeiros meses, os medos durante esse período de gestação que vão surgindo, que a gente pode reverter isso de uma forma muito rápida. Olha, Leo, foi ótimo conversar com você, já estou com uma lista enorme de outros assuntos <risos> para a gente voltar a tratar nos nossos próximos encontros, que a gente está colocando no canal e está ajudando várias famílias. né? Assim, Uma conversa rápida, leve, mas que pode estar contribuindo para que várias pessoas se sintam um pouco mais seguras né, nos próximos momentos que vão surgindo, conforme né, vem uma criança, o crescimento dela. Então, a gente vai ter muita coisa para estar tá trocando ideia daqui para frente. Mas te agradeço muito pela sua participação, por você ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Legal, Belém, Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bacana. É muito bom ter essa troca, porque eu sei que tem muitas mamães que te acompanham. E você, além de todo esse trabalho que você faz, ainda produzir conteúdo para elas, porque percebe mesmo que isso torna faz com que elas se sintam mais seguras, né? A gente que até muitas vezes, em algumas demandas que elas trazem para você, essa insegurança gera até, como se diz, custos mais elevados para elas, uma série de coisas que você tem que tratar, e percebendo isso, você conversou comigo antes e trouxe todas essas demandas, é muito bacana, dá a gente contribuir muito, orientar muitas mamães e muitos papais também, que ficam perdidos nesse momento de o que, que devem fazer, como é que eu faço, o que, que eu não faço. E tem essa necessidade de se preparar. Eu falo nasce um pai, nasce uma mãe. Como é que a gente se prepara para isso? Né? A gente se prepara para tudo nessa né, vida, a gente se prepara até para sair à noite com um amigo. E muitas vezes nasce o um pai ou nasce uma mãe. Né? Então a gente vai se preparar para isso juntos aqui. Obrigado, viu? Um abraço grande para você e para todos que estão vendo a gente. Gente, obrigado por quem está assistindo. Curte a gente no canal. Curte lá o Léo. O blog dele é excelente. Vamos acompanhar. E vão superar esses problemas que a gente tem, né? Estamos aqui para ajudar vocês. Um abraço, pessoal!